Como que é o seu nome mesmo é? Cláudio Balan Baldoc. Baldoc. Você é de uma família tradicional aqui nessa região? É de São José do Bela Vista, Batatais, Altinópolis, Santo Antônio do Lugue. O seu avô? É italiano. E como é que ele chamava? Baldoc. E a sua avó? Eufêmia Paziano e Baldoc. E eles moravam? Em... Altinópolis, Altinópolis. Na, na, na, na região de Altinópolis ali. Naquela região. É. E, e você lembra dos seus tios, tia-avô? Irmãos do seu avô, quem é que é? Não, irmão não... não irmão esse. do seu pai? Irmão do papai tinha o Damim, que é pai do Nildo Baldó, que foi deputado. Tem o tio Lelo, que é de Batatais. Tem a tia Luzia, que é... Eles são nascidos tudo aqui, aqui na, na, na região, mas... Morreram tudo, ah, esses daí morreram em tio Tia Lucia, Tio Belo, Tio Écio, casado com a Dona dele que é aqui da região de Franca. E tem esse meu tio do Paraná que não conheci também porque... Ele morava na cidade do Cruzeiro, como é que chama lá? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, era fazendeiro lá. Era fazendeiro. Lá. É Baldock como é que é o nome dele? Aimone Baldock Aimone? Aimone. Aimone. Aimone. Irmãos do seu? Do, do papai, durante o Baldoque. Certo. Oh, e da sua mãe? A sua mãe tem uma... Tem em Altinópolis também que morreu também com 90 e tantos anos, a tia Alice. Alice o quê? É, Alice Baldock Vicari, família dos Vicari, lá de Altinópolis. De Altinópolis. Ô, oh, oh, oh, oh, oh, companheiro, da sua mãe? mamãe é família Balan. Balan. É. Irmãos da sua mãe? Atílio Balan, Maria Balan, César Balan. E mais quem? É, Rosa Balan. Estou um o pessoal lá aqui, né? do Paraná que não. Não conhece da é, Balan. Balan. E, e, e você mora em Franca? Moro em Franca. Há quantos anos já? Aqui estou em Franca já há mais de 30 anos. Sim. você é nasceu em São José? Eu nasci em São José Pelarista, nasci lá na propriedade da. Do... Como que chamava o seu avô mesmo? É Amerigo Baldocchi. Amerigo Baldocchi. É isso aí, companheiro. Obrigado pela sua entrevista. Eu vou colocar no Face e sempre compartilho, vai assim, ser ah lá. Eu não sabia que era dessa família tão grande, né? É grande? É grande? É muito grande, é. Muito esparramada também, é, é né? Esparramada. E vocês não, não tem encontros de família não, né? Fazia. Fazia. Fazia até uns até antes da minha tia Alice morrer. Reunia lá A gente reunia lá em torno de umas 500, 600 pessoas da família, a... em Altinópolis mesmo. Certo. Tinha a antiga estação ferroviária lá em Altinópolis, então a gente se reunia tudo lá. Que coisa boa! Reunia na né, parte dos pau em um determinado tempo e na parte do esposo da minha tia, lá do tio Geraldo, que é dos Vicari, em outra oportunidade. Geraldo? Geraldo Vicari. Vicari. É de Altinópolis. Altinópolis. Né, é... Desficar, né? é tradicional, né, tradicional. Ó, oh, um abraço meu irmão. Obrigado da sua, Falou, da sua bom. fala aqui. Você está saindo, pode sair que eu vou é, registrar sua saída aqui, sua caminhada. Falou, tudo Valeu tudo então, um abraço.